Olá, Olá. Me nome é meu nome é Eduardo, Eduardo Barazal-Morales, é, eu, eu sou o Eduardo barazal mas eu vou falar Bom, português. Vou apresentar, vou apresentar aqui vocês para vocês algumas medidas básicas de segurança, de segurança para redes. Para a redes. gente falar pra um, um pouco, pouco aí sobre, sobre segurança, é importante, é importante a gente entender, a gente entender que, existem que existem várias medidas que a gente que pode tomar. Desde a compra de softwares, equipamentos que a gente pode aplicar numa rede, como Firewall, antivírus, IDS, IPS. Mas não é Mas somente, não é somente isso. isso, a gente tem que, gente também, tem que também criar, criar procedimentos, procedimentos como, uma como uma documentação, às vezes criar uma equipe voltada para a área de, para segurança, para a área de segurança, criar regras, normas, para a gente conseguir, gente conseguir ter, realmente ter realmente uma rede segura. Uma rede segura. E, temos e temos também que fazer o quê? Fazer o quê? Monitoramento, monitoramento dessa rede. Dessa rede. Então a gente precisa então, a gente saber, precisa como, saber que é, como que o é perfil o perfil de utilização, de utilização da nossa rede, rede para a gente entender quando a gente está a gente sofrendo algum ataque. algum ataque. E isso é importante, isso é importante a gente a pensar em flows, flows em, acesso, em acesso, os, os protocolos, os protocolos que, estão que, que estão acontecendo nas nossas nas redes e as, e as portas que estão sendo, que estão sendo utilizadas. E temos também e temos a parte, de, a parte configuração. de configuração. A gente precisa, a gente precisa pensar, também pensar também em deixar, em deixar nossos os nossos equipamentos com configurações, configurações seguras para não, para não serem atacados. Então, são várias, então, são várias medidas, que medidas que devemos aplicar em uma rede para a gente ter realmente, gente ter realmente segurança. segurança. Só, que aqui, Só que aqui eu vou falar, eu vou falar de medidas básicas. medidas básicas. Então, eu não vou falar, então, não vou de, falar de todas, todas as medidas, medidas. Mas eu queria aqui eu queria mostrar, mostrar para vocês principalmente a questão de configuração. Que a gente vai falar um pouco sobre hardening. E por que a gente que está querendo trazer, trazer esse assunto para vocês. vocês. É importante, é importante a gente dizer que, que quando, a gente quando a gente tem ali, tem ali as medidas, medidas dos ataques que estão acontecendo, que estão acontecendo nas redes atualmente, redes atualmente, a gente vê que, gente que muitas que delas poderiam ser, poderiam ser evitadas se a gente, se a gente fizesse algumas, algumas medidas de segurança, de segurança como, as de como as de Harden. Então, aqui mostrando, então aqui mostrando alguns, ataques alguns ataques que acontecem, que acontecem nas redes, ali, redes brasileiras, a gente pode ver ali que muitas delas são voltadas a scan de portas, ele fica procurando protocolos que são inseguros. Seguros, protocolos, protocolos aí que, que podem ser utilizados para invadir, aí, invadir uma, máquina, uma máquina e tomar e acesso e controle, controle daquela... daquela máquina. E às vezes e, às também a gente também, vê ataques ali, por exemplo, voltados a CPS, né, que é para a né, gente que que tentar é gente fazer, fazer algum, algum phishing, algum phishing, ataque financeiro, algum ataque financeiro ou apresentar alguma fraude aí para os usuários. Então, então usuários. comentando um pouquinho aí, aí da, questão da questão de DNS, DNS né? Então ali, então ali, um dos ataques um dos que a gente já chegou a, a ver acontecer, acontecer são ataques, são de, ataques força de força bruta, bruta né? para descobrir né? ali a, descobrir a, linha a linha senha de um CPR. De um CPR. Né? Às vezes né? Às né? Às ali através, através de um, um que, que veio habilitado padrão. por padrão. E aí, o e aí, provedor, a provedor não, se não se preocupou em fechar em aquela fechar porta, porta ou, desabilitar ou desabilitar aquele protocolo. Aquele protocolo. Então, aí explora a vulnerabilidade. E tem muita e tem questão, questão de que tem muito que provedor que, que acha que, acha que, que, está, que, está, está, que? está seguro, seguro que está porque está utilizando somente PV4, o PV4 e o PV4 está nateado. E dá aquela impressão lá que o NAT é uma questão de segurança. Só que, Só que, se você parar para pensar que o atacante, o atacante também, sabe disso, também sabe disso, ele não vai tentar não vai fazer, um, tentar ataque fazer um, um ataque direto. Ele vai tentar, ele vai o, quê? tentar o quê? Enganar o Enganar usuário, o usuário baixar para baixar ali o um problema. Então ele então, pode ele colocar, pode por exemplo, uma informação, uma informação, que seria um JavaScript, seria um JavaScript ali uma determinada, determinada página, página a pessoa a ali pessoa vai acessar aquela página, página baixa aquele código, código, roda, e aquele código está tentando acessar o quê? O roteador a casa dele, da casa dele. E tá está atrás de um NAT. NAT. E ele geralmente, e ele tá buscando geralmente está buscando, buscando o quê? Qual o endereço, endereço P? 9268-01. 92, e tenta tá ali, tá ali uma senha uma de uma mim, uma, uma, um usuário ali que, ali, que, não, tem que senha, não tem senha, toma, toma acesso, acesso àquele CPE, CP. CP. e, e aí ele vai começar ele o quê? fazer fazer alguma, alguma atitude maliciosa para ter algum benefício sobre aquele ataque. Então ele, pode, então, ele por exemplo, pode, por exemplo, mudar, mudar a, configuração a configuração de um DNS, de um DNS que o roteador vai, vai buscar a informação, a informação né? Né? e, e esse, esse DNS é controlado, é controlado por, por ele, ele. e... e ao invés de indicar, invés de indicar a, página a, correta, a página correta, ele começa a indicar, começa a indicar o quê? Indicar o quê? A, página a, a página falsa. Então, a pessoa, então, a pessoa acha que está acha que acessando, acessando ali um determinado, ali um determinado banco, banco, mas, na verdade, mas, na verdade está, está acessando ali a página falsa a página daquele, banco. Falsa e e daquele banco. banco. E todo esse ataque todo esse aconteceu, aconteceu né? em né? cima ali do, do CPE, que, que, na verdade, ele não, tinha não tinha nenhuma proteção. Na verdade, ele só estava escondido atrás ali de um NATI. Então, o que, que eu quero, então, mostrar, que que eu quero para mostrar para vocês? Algumas medidas, Algumas medidas aí de hardening para a gente poder, o poder o proteger os nossos proteger equipamentos para que eles que se tornem um pouco um mais um robustos a esses tipo esse tipos de ataques. Então, qual é o então, procedimento que a gente, que a gente, mostra que a gente vai mostrar a gente aqui? aqui? A gente precisa, precisa ter analisar as vulnerabilidades, vulnerabilidades do nosso parque tecnológico, tecnológico, conhecer os equipamentos que estão na nossa rede, para a gente conseguir mapear as ameaças que podem estar acontecendo, para depois pra a gente conseguir, conseguir o quê? Mitigar, mitigar os, riscos. os riscos. Claro que nem claro todos que nem os todos riscos a gente vai, conseguir, a gente vai mitigar. conseguir mitigar. E nesse caso e nesse a gente vai tentar, tentar, tentar minimizar esses riscos. Esses riscos aplicando, aplicando medidas, corretivas. medidas corretivas. Então, é isso, então que, a é isso que a gente vai fazer com a questão de hardening e endurecimento. Isso vai, proteger, isso vai a proteger a gente contra ataques, ataques de terceiros e que os, os nossos equipamentos, equipamentos façam ataques, ataques, ataques em outros. Em outros. Né? Porque, às, porque às, às vezes, eu, vezes, a, a máquina é invadida, ela se, invadida, se torna, ela ali se torna um botnet um e, e começa a fazer ataques de negação de serviço em outras redes. Então, às vezes, o impacto não é direto na nossa rede, mas é na rede do vizinho. como a gente já falou bastante de Manners aqui durante essa semana, é interessante, é interessante ver também essas, ver essas questões também de, essas proteção, de proteção que impeçam, impeçam de, fazer de fazer ataques nas redes nas terceiras. Nas redes terceiras. Então, ali, falamos então, fala de, de algumas recomendações, recomendações né? por exemplo, né? para autenticação. autenticação. As recomendações de Hardening nada mais são do que, são que recomendações básicas, básicas, no sentido assim, de falar o óbvio. óbvio. Mas, às vezes, Mas às vezes o, o óbvio precisa, precisa ser precisa dito. dito. Por quê? Porque, por quê? porque muita, porque gente, não muita gente não faz. Então, aqui, ó, então, aqui ó, na questão a questão autenticação, de autenticação: a gente deveria a gente ter, ter um usuário para acesso para cada empregado. Você não deveria compartilhar. Por exemplo, uma senha administrativa, administrativa com, todo, com mundo. todo mundo. Porque aí, quando Porque acontece um incidente, incidente de segurança, você não vai conseguir, você não vai conseguir identificar de onde que veio da onde o problema. Que veio né? que veio se ali se veio ali de algum funcionário malicioso, malicioso, ou se foi ali se foi uma conta ali uma que conta foi invadida, invadida né? em cima, né? de, algum em cima algum de algum funcionário, funcionário e, você e você não vai conseguir trabalhar com essa informação. Com essa informação. Então, é então, é importante que a gente, que a gente tenha ali cada usuário para cada empregado. E lembrar também de desativar as contas antigas e não utilizadas. Parando para, pensar, parando para pensar, existem muitos ataques, ataques que são em, em cima de em engenharia social. social, então basta então, a pessoa basta sair da empresa e ela saiu e ali saiu confortável com a situação da empresa, situação da empresa. Pode em com da empresa. ela pode acabar vendendo um se você por acaso deixou aquela contativa, ela pode ser utilizada ali para danificar a sua rede. Então, a gente pede para criar um criar usuário um para cada empregado, empregado e não permitir, e não permitir que use usar ali a mesma conta para acessar, acessar, né? acessar, principalmente né? essas contas de administração. De administração né? A gente, né? fala, que a gente que fala que você deveria guardar, guardar essa, guardar essa, conta, essa de conta de administração, aí... Para backups, para backups ou para emergências. Ou para emergências. Ninguém deveria Ninguém utilizar. Deveria utilizar. Né? Cada, um, Cada um, empregado, tem ali, tem, tem ali a sua conta. E não usar, e usar ali sem as fáceis. Né? Parece óbvio, Parece né? óbvio Às né? Às vezes, quando né? Às vezes a gente entra, entra um em um determinado sistema, ele um sistema, pede para ele você pede gerar uma senha ali com oito caracteres, caracteres, com letra maiúscula, letra minúscula, com pontuação. E. E por que, que é foi feito, é feito isso? Né? Porque, isso né? porque é muito fácil a gente quebrar senhas quebrar muito senhas pequenas, pequenas, né? pequenas né? que tenham né? poucas que tenham regras de, formação. Regras de, então é então é de formação. formação. Então é importante a gente ter senhas fortes, para não, não ser invadido. E depois é importante a gente armazenar essas senhas utilizando uma função racha. Bom, falando aí de roteadores, tem roteadores que se você não. É explícito, é explícito nessa, configuração, nessa configuração, você basta dar um export, um export você a senha e você vê as senhas de todo, todo mundo. Isso daí é um isso problema. É um então, problema. É então, é importante a gente armazenar, armazenar as senhas, senhas em função, em função hash, hash, porque qualquer um que vai olhar que ali, vai as ali as configurações consegue ver a senha de, todo, a senha de todo mundo. mundo. Depois disso, Depois disso né? Isso, né? A, gente a gente pode pensar em alguma coisa, em alguma mais, coisa mais avançada, mais né? avançada a, questão né? a questão de autenticação de dois fatores. fatores. Né? E, né? e o que, que são esses fatores? Bom, a gente pode definir em três categorias. categorias. Bom, em três categorias. Que coisas que eu sei, coisas que eu, coisas eu coisas sou e coisas, então, coisas que eu tenho. Coisas, coisas, eu coisas sei, que eu né? sei, né você decorou uma palavra, decorou uma chave, decorou ali uma frase, é uma coisa que somente você sabe. Coisas que eu sou, biometria, pode ser biometria dos olhos, biometria dos dedos e coisas que eu tenho. Pode ali uma chave física. Mas no caso, Mas como a gente está falando aí de tá servidores, servidores roteadores, pode, roteadores, ser, por pode exemplo, ser, por exemplo, um pendrive chamado YubiKey, né? que é uma, né? chave, que é uma também. chave também. Então, às vezes, então, para você entrar, em, você em, entrar determinado sistema, em determinado sistema, você deve você plugar esse pendrive pen e digitar a senha, então senha. você está então, fazendo você aí tá fazendo dois, dois fatores de autenticação, autenticação né? para né? conseguir acessar aquele determinado, aquele determinado sistema. Determinado e é importante a gente não a gente utilizar duas coisas do, do mesmo tipo, do mesmo não adianta tipo. botar não adianta duas, duas senhas, duas é o mesmo senhas. que você, é mesmo é mesmo você que botar ali, ali dois cadeados cadeado na mesma cadeado porta, porta. Então, se então, a pessoa deu uma machadada na porta, um cadeado, vai e destrói o outro cadeado, então é importante a gente variar esses dois fatores. Depois disso, Depois né disso, a gente falando a gente agora falando um pouco, agora sobre, um pouco autorização, sobre autorização, né? São, né? Aquelas são aquelas regras do AAA, né? né? são os três a, A's. as. Né? Então, a gente, então a gente tem ali autenticação, autenticação né? autorização, né? autorização e, auditoria. e auditoria. Então, na questão de então, autorização, questão de autorização né? cada, usuário né? cada usuário deve, deve, ter, deve o ter o quê? Autorização para acessar, para acessar determinada parte do, parte do sistema de acordo com, que? com a sua função a sua no trabalho. Então, por exemplo, então, se, por você exemplo se você ali tem ali um estagiário, um ele não deve, ele não ele deve ter o controle, controle total do, total do sistema. Do sistema. Por porque ele não por porque tem porque conhecimento, conhecimento total sobre aquele sistema. Porque ele porque tem, tem que, que utilizar, utilizar de, acordo de acordo com o com conhecimento, conhecimento dele, dele, o limite que ele pode ali utilizar. Então, a gente não deveria colocar a senha administrativa para todos, não acesso de administrador. E... E a gente, deveria, a gente deveria, por exemplo, criar, por exemplo, criar grupos de privilégios. Privilégio. Então, ali, Crião, ali ó, o grupo do NOC, aqui, grupo, de, grupo desenvolvedores, de desenvolvedores. E a gente vai dando privilégio para cada um dos grupos um dos e dos grupos, depois e adiciona os usuários em cada, em cada um dos, dos grupos. grupos. E é, e é importante a gente dizer que, dizer que também tem alguns sistemas que permitem, que permitem até escalar privilégios. Se a gente se pensar, por exemplo, no, por exemplo, no Linux, se que você quer você dar um, um determinado comando, você dá lá um sudo, dá um suco, um su, su, um su, para poder pra escalar, poder seu, escalar privilégio, privilégio, e seu privilégio e aí executar determinado comando. Então, então, ele executa, executa todos os comandos, todos comandos de acordo com a sua função e se ele precisar, ele escala privilégios. Então, aí são algumas recomendações. Na questão, de, Na questão auditoria, de auditoria, então a gente falaria, então a gente é, importante falaria é importante a gente, é importante ter, a gente logs, ter logs, registro, né? registro de, cada de cada usuário, usuário né? Né? e, e cada, cada usuário faz, faz naquele sistema. Faz naquele então, é então é importante você importante. ter uma você documentação daquelas, daquelas regras, regras e, de privilégio que você tem para cada tipo de usuário, e depois você vai começar a alugar essas informações... De acesso, de acesso do sistema, do sistema de, comandos de comandos que ele, vai, que dar ele vai dar no sistema. E aí você e vai entender se por acaso, se por acaso aconteceu, algum aconteceu algum problema. Da onde, da que, onde veio que veio aquele problema. Aquele problema. E aí, quando você aí, quando tem quando você esses tem registros, registros esses, logs, esses logs, você deve também você deve trabalhar, trabalhar ele com, com alguns nível, níveis de níveis criticidade. De criticidade. Por exemplo, então, por exemplo, colocar, colocar ali, ali aquela uma informação, informação informativa, é alguma coisa é alguma de uma advertência, coisa alguma coisa alguma crítica. crítica então, imaginando então, imaginando ali um estagiário, um estagiário que, ele tenta, que ele tenta rebutar a máquina, que ele não, máquina, tinha, que ele não tinha privilégio, que privilégio por que ele está fazendo isso? Aí já gera um alerta para você, pode ser que a conta dele tenha sido invadida e ele está tentando dar um comando que não deveria. Então é importante existir então, é ter ter esse tipo esse de registro que são documentos, documentos logs, backups de, de, de, de configuração. De configuração. E, é e é importante também a gente guardar, a gente guardar essas, essas informações. informações. Com o, quê? Com o quê? Com a hora, Com a hora e, a e a data correta. Data correta. Porque os Porque logs os nada mais são para a gente para poder avaliar os problemas. os problemas. Durante a nossa, Durante execução, a nossa execução normal, normal a, gente a gente não precisa ficar olhando, precisa os, ficar olhando os logs. Os né? logs. Mas, Mas quando acontece quando algum acontece problema, o que a gente vai recorrer, recorrer? Aos logs. Para aos logs. ver o que, que aconteceu, que aconteceu né? olhando né? ali olhando o passado para tentar prevenir o futuro. Pois ali, é, algumas, algumas, recomendações é algumas recomendações de acesso. De acesso né? Né? Então, não então, não utilizar os protocolos, protocolos em seguros, inseguros né? para acessar, os, acessar equipamentos, os equipamentos. Então, então telnet, telnet, FTP, HTTP, Http MacTelnet. Então, então, por exemplo, se você está utilizando algum desses protocolos, algum desses aqui, protocolos na aqui na rede Wi-Fi, basta alguém basta abrir um sniffer ali, um sniffer ali por exemplo, a de o começa a capturar, capturar os pacotes que estão, pacotes circulando, que estão circulando no Wi-Fi, wi ele vai ver ali a sua senha trafegando, trafegando. Então, não então não deve não utilizar esses protocolos, esses protocolos inseguros. Então a, então, a nossa recomendação aqui é, é desativar se estiver se funcionando. Se vai funcionando. Porém, existem, Porém, existem o quê? Existem Máquinas antigas, máquinas antigas que, você que você precisa utilizar esses protocolos. Esses protocolos. E aí, o que é a nossa que recomendação é fazer recomendação o quê? Uma, uma rede separada, uma rede apartada, uma rede apartada e, protegida. e protegida. Então, por exemplo, então, por você, exemplo você pula para um, um servidor através de um, através de um protocolo seguro, seguro e. Lá vai ter, lá todas, vai ter as todas as medidas de segurança e de lá dentro, de lá dentro daquele, daquele servidor, servidor você, começa você começa a fazer o, a fazer o, o que é acesso aos roteadores, roteadores, acesso às máquinas, acesso às máquinas antigas, antigas utilizando, utilizando os protocolos de roteamento, de roteamento inseguro. inseguro. Mas perceba que ali, perceba ali a gente fez a gente uma camada de, camada de segurança, de segurança. A, gente a gente colocou uma máquina no meio do, do caminho, meio do caminho que, é que é toda protegida, e de lá, e de lá você, pula você pula para outra máquina que utiliza um protocolo antigo, que é inseguro. Então, ali, então, ali é, importante é importante a gente utilizar, utilizar protocolos, que, protocolos usem, que usem mensagens, mensagens criptografadas, criptografadas como SSH, com SSH HADTPS, HTTPS, SFTP. E o inbox, e o inbox ali, no seguro, é modo seguro, que é o modo default de utilização dele. Mas você pode desativar, e é o que a gente está está que ele, estava ali, comentando que ali, isso é ruim, isso porque, é ruim porque ele perde toda a criptografia. E também é importante a gente utilizar sempre a última versão disponível desses protocolos, principalmente ali do SSH. A outra, outra recomendação é a gente colocar, uma, gente mensagem, colocar uma mensagem de login. Bom. Bom, isso depende, isso depende de, de cada um dos países, países mas, existem, mas existem legislações que exigem que, exige que, que você coloque uma mensagem de login para acessar, um, acessar determinado um determinado roteador, roteador para mostrar, mostrar que, que, ele é que ele é um roteador privado, que, que não é de, acesso, é de a todos, acesso a todos, e aí isso e pode te isso ajudar numa questão de legislação. de legislação. Na questão do, na questão do Brasil, Brasil, não, mas a gente acha importante colocar uma mensagem, porque se alguém entrar naquele determinado equipamento e aquele equipamento não era para ele entrar, já fica uma mensagem para ele ele que aquilo está sendo, tá sendo monitorado e que se ele fizer, se ele alguma, fizer coisa, alguma coisa vai ser entregue, vai ser entregue ali às autoridades responsáveis. responsáveis. Depois, disso, Depois disso, né? a gente fala a gente essa não é uma grande, medida, grande de medida de segurança, mas é uma né? medida é uma que, ajuda ajuda comigo, que ajuda um pouquinho. Né? Que é, é que é trocar a porta do serviço, serviço. né? né? Então, por exemplo, então, por a SSH, a gente sabe, sabe que a porta 22, é o NET 23. Então, a gente bloqueia a porta padrão, troca para uma outra porta. E isso daí vai ajudar, daí vai ajudar alguns com ataques alguns simples. ataques simples. Às vezes, quando, Às vezes, faz, um quando scan, faz um scan, ele já procura ele ali já procura aqueles scans de botnet simples, simples, procura sempre procura a porta sempre a 22, 22 sempre, a porta sempre a porta 23. Se você mudou, Se você mudou a, porta, a porta padrão de utilização, de utilização, desses, protocolos, de utilização desses protocolos, aquela botnet simples, simples que está tentando fazer acesso, acesso ao, seu ao seu equipamento, não vai, não vai conseguir ali acessar, porque já está bloqueado e você vai estar utilizando outra porta. Depois disso, né? Armazene, armazene ali informações, ali, informações para a diretoria. Então, aquilo então, é uma questão, questão de logs, sempre guarde logs, sempre guarde porque, logs porque aquilo vai te ajudar quando um problema, tiver algum problema. Né? É. Então, então, identificar, identificar ali, ali comandos incorretos, como eu disse, alguém, alguém ali que não tinha não aquele tinha privilégio está tentando, tá tentando dar um, um comando de com outro, outro usuário que usuário tem, que tem privilégio. privilégio. Então, aqueles comandos então, incorretos, você já começa a Gerar um alerta para você de que aquela conta pode ter sido invadida. Depois, Depois, logs aí logs de tentativa, tentativa de, acesso, de acesso, aquele ataque de, ataque força, de força bruta, bruta alguém está tentando alguém tá pensando ali. Milhões de, milhões de vezes ali por, por, segundo, por segundo, acessar determinada, acessar determinada porta, porque ele está fazendo, tá fazendo vários testes, de, testes de, senha, de senha em cima daquele em cima usuário para tentar ganhar, acesso, ganhar acesso, acesso àquela máquina. Então, você já então, consegue, você já olhando consegue, os logs, já, log, já tomar alguma ação para o, o quê? Fazer algum fazer filtro, algum ou ou colocar ali alguma, alguma política de black hole. Então, você vai conseguir identificar ataques de negação de serviço, de roubo de informação. E aí você e vai aí você conseguir vai atuar. atuar, tanto na questão do na questão aviso, aviso para se, se proteger antes que ele antes tome que ele acesso, à acesso à máquina, máquina os, filtros, os filtros, black holes dinâmicos, dinâmicos, como também como se acontecer, acontecer, na hora que você hora for que investigar, você vai investigar, entender você vai qual, foi, qual foi, o foi o problema da sua rede. Da sua rede. Depois disso, Depois né, disso não, né, permita não permita ali, ali, acesso através de todas, de todas as, interfaces. as interfaces, aí vem uma, aí vem uma, uma recomendação nossa, cria ali, por exemplo, por uma interface, uma interface de, loopback, de loopback, a interface de loopback, de loopback é, uma interface é, uma é uma interface lógica, lógica que está sempre, e funcionando, tá sempre na funcionando na, na máquina. máquina, então não é uma então, interface, é uma interface física, física que fica variando no sinal. com o sinal, se por acaso a interface física variar no sinal, a de loopback não, ela fica ali estável, então a gente recomenda que crie essas interfaces de loopback nos loteadores e coloque esses serviços para funcionar em Interface dessa interface de loopback, de loopback, que isso daí vai te dar ali uma estabilidade maior, maior na sua rede. Na então, sua por rede. Exemplo, então, por exemplo, colocar o colocar acesso através, através somente da interface de loopback. Interface de loopback. E quando e você quando trabalha com essa interfaces de loopback, interface de loopback os, os protocolos de roteamento vão achar, achar caminhos, caminhos para te dar acesso, a aquela acesso àquela interface de loopback. Interface né? Então, por exemplo, então, por o, o SPF, SPF, se por acaso a interface física ali fica flapando, caindo e subindo, o SPF vai achar uma, acha uma nova rota para a sua, sua interface, interface de loopback uma por uma outra porta, porta por uma outra, outra interface, e o serviço gente se se mantém de, de pé. pé. Então, ali, então, ali, fica ali fica muito ali, mais estável a sua, sua rede. E aí, a gente, aí, recomenda, a gente recomenda criar aquela rede criar apartada, aquela rede, apartada, né? aquela rede é, de aquela administração, e fazer, fazer, fazer que a fazer interface, interface de loopback faça parte dessa interface, dessa rede de administração. Uma outra aqui. Depois de um Depois tempo de, um de tipo atividade, de atividade né? de né? forçar, forçar o logout. O logout. Parece, uma coisa, parece simples, uma coisa simples, mas quando um mas atacante, um atacante entra, na máquina, entra na sua máquina, a primeira a coisa primeira que ele coisa quer que saber é se você está é atento àquela máquina. máquina. Então ele, então, ele procura saber tipo de, de, de atividade. Por quê? Por quê? Imagina ali, no, Imagina seu ali no seu computador, se algum atacante entra, entra sua máquina, na sua máquina, e você está utilizando, você tá utilizando ali, um programa, ali um programa, e do nada e do aparece um, um pop-up, né? que, né? que você não que você tinha não clicado, não, aplicado, não era para aparecer, a primeira coisa a primeira que, que coisa faz para você, você, é você, é você é gerar um alerta. E aí você já fica desesperado, e já desconecta na internet, desliga o computador, porque a sensação é que um você já está sendo invadido. Então... O atacante, o atacante, geralmente, ele, ele quer saber, saber o tempo de atividades para, atividade para saber se você está atento àquela hora. hora. Então, ele fica, então, ele fica ali, vendo ali há quanto tempo a quanto você, tempo deu você um não deu um comando, um comando naquele computador, computador naquele, naquele roteador. Computador. E aí, e aí roteador. passado ali passado uns minutinhos, e que não tem ali nenhuma utilização e não forçou nenhum logout, muito provavelmente você deixou aquela máquina aberta, foi no banheiro, foi em algum outro lugar, e ele pode começar o ataque tranquilamente. Então, é importante a gente forçar o logout, né? depois ali depois de um ali determinado, determinado tempo de atividade. Tempo tá? e de atividade. Isso, é isso é fácil da gente ver, por ver, exemplo, por exemplo com o nosso né? celular, né? Quando você né? vai deixar, você um celular vai deixar o celular na mesa, mesa, se você não colocar, você não colocar uma tela de um bloqueio, deixar ele todo aberto, vai aberto e vai lá no banheiro, deixar o celular deixar em cima, celular da, mesma, em cima da mesa, pode alguém passar, pode passar e começar a mexer nas suas compras, mexer nas suas coisas. Então, é importante que em determinado tempo, deixe ali um logout, né? E também fazer logout quando se desconecta um cabo, né? Por exemplo, do roteador, tá? Então, então... Porque isso, isso vai evitar que, por exemplo, que, por exemplo alguém, tem alguém que tem acesso ao seu, centro, ao seu que data center chegue, chegue lá, conecte um cabo, um cabo e pegue a sua sessão aberta, aberta e consiga e mexer nas configurações, nas configurações do seu roteador. Do seu roteador. Uma, recomendação Uma recomendação um pouco um mais, um mais avançada é o port knocking, que dificulta um pouco, um pouco mais o acesso, o acesso, mais o acesso mas isso inculta a descoberta da porta de acesso do seu servidor, do seu, servidor do, seu do, do seu equipamento. Então, por exemplo, então, quando, quando acontece, acontece scanque um scan que está lá varrendo a sua máquina a com a porta 1, 2, 3, 4, 5 e em, em, em diante, em nesse caso, ele, ele vai ver todas, todas as, as portas, portas em que? Em que? fechadas. fechadas. Mas, mas, se ele bater, se ele bater, uma bater sequência numa sequência de portas, de portas corretas, corretas como, por exemplo, como por exemplo, ele bateu, ele bateu ali na porta, ali na porta ele tentou fazendo uma, uma conexão na, conexão na porta, porta, porta 42, depois na 54, depois na 5, depois, na 5, na 5, na 5 aquilo abre aquilo a porta 22, e aí permite a conexão. Se ele fizer aquela sequência correta, então é uma configuração dinâmica, né? De troca de regra de firewall, isso daqui tem, por exemplo, para microtik, e vale a pena ser utilizado. Pois aí, pois aí, recomendações para logs, logs né? Né? a gente falando a gente de falando configurar, configurar diferentes, de diferentes de níveis de criticidade, de criticidade e é interessante, é interessante a gente não administrar esses logs dentro dos dentro roteadores, dos roteadores né? fazer com que o né? né? roteador fique somente, somente encarregado, encarregado né? de trabalhar com, com os, com os que? protocolos com de, o de roteamento e encaminhamento, encaminhamento dos pacotes, deixa ele ali o mais simples possível, joga essa informação para um outro servidor centralizado de uma maneira segura. De maneira segura lembrando que, lembrando alguém, que pode alguém pode interceptar no, caminho, no meio do caminho então transfere isso aí para aí para algum, lugar, algum de lugar de maneira segura, e armazenem ele dentro desse, dentro, dentro desse servidor também de maneira, também maneira segura. De maneira segura. Porque, Porque isso pode te isso ajudar num processo, processo judicial, judicial. Então, se, acontece então, se acontece alguma coisa, judicial, se então, se acontece alguma coisa algum atacante prejudica a sua rede, rede ou alguém ou da sua alguém rede da sua faz algum ataque terceiro, o log é quem um vai, vai te dar toda essa informação. Então você tem que guardar essa informação de maneira segura, que é quem vai te ajudar no momento de problema, são os logs. Pois isso, pois né? isso desative, né? todas, desative todas, as todas as interfaces não utilizadas, não utilizadas. então mesmo, então, aqui mesmo que possua não possua um cabo, um, um cabo conectado, um cabo conectado né? Né? alguém que alguém entra lá no seu data center, center pode plugar, pode um, plugar cabo, um cabo tomar e tomar acesso, acesso à a sua máquina. máquina, então já deixa tudo deixa desativado. Tudo desativado. Depois disso, desativa, isso, desativa, também, os desativa os também os serviços utilizados, utilizados em, seguros. em seguros. Então, se é o seu roteador, né? o, seu roteador, né? o seu, seu roteador de borda, de borda. ele precisa ele ter um, um DNS possível, recursivo, um servidor STP? Se não, não precisa, desativa, porque você está, porque você está diminuindo, diminuindo a superfície de, a superfície de, ataque. de ataque. tá, tá? E a mesma e coisa para os pacotes, pacotes extras, que não, extras que não são utilizados, pacotes wireless. Pacotes wireless. Tá, então, você está né, então com um roteador de borda, de borda, você precisa você mesmo, do seu, mesmo do seu pacote wireless, wireless habilitado. habilitado? Não. não. Então, então desativo. desativo. Tudo isso Tudo diminui, diminui a superfície, de, a superfície de, ataque, de ataque e vai te proteger, vai te proteger muito mais. mais. Depois disso, né? não né, tenha um backup é atualizado, atualizado e com as e configurações atualizadas neles. Então... Você tem que você ter tem esse ter backup, porque quando acontece, problema acontece um na nossa problema rede, na sua rede, precisa você precisa restaurar ela da maneira, da maneira mais correta. correta tá? Tá? E é importante é a gente é guardar, guardar esse backup de backup configurações em uma máquina, outra mandando máquina, ali, mandando por ali, por, por exemplo, um correio, correio eletrônico, um e-mail encriptado, com SFTP, e armazenar de maneira segura. E é importante esse backup de configurações ser armazenado de maneira segura, porque, lembra, boa parte das configurações são o quê? Acessos de usuários. Então, Por exemplo, a né, que estão guardados, né, que guardados lá, em hash, lá em hash tem que estar tá armazenado, que tá armazenado de, maneira de maneira segura. Por quê? Por quê? Porque eles podem, porque, eles podem o quê? Ser, hackeados. ser hackeados. Em que sentido? Se você, Se perde, você perde os hashes da, hashes da sua empresa, da sua empresa a pessoa, a pessoa, olhando o, olhando tamanho, tamanho, do o tamanho do hash, ele, do hash já ele já identifica qual foi o qual algoritmo, foi o algoritmo de, criptografia. de criptografia. Depois disso, Depois ele pega o um banco de, de palavras e ele, e ele vai testando naquele mesmo algoritmo, algoritmo de, criptografia, de criptografia e, e vê bate. se o hash bate. Se o hash bateu, bate, ele, bate, ele já descobriu a sua senha. Sua senha. Então, então, é importante, é importante a, gente a gente não perder os hashes de senhas dos nossos usuários. os backups de configuração têm que ser bem guardados. Depois disso, manter ali um script de hardening. Quando você tiver ali um boteador novo na sua Empresa, antes de você, antes de você botar ele para funcionar, funcionar, você precisa o quê? Colocar todas Colocar essas medidas, medidas de segurança que, de segurança, que, endurece, que endurecem né? Né? o roteador, roteador para que ele não seja, que ele invadido. seja invadido. E você pode e você fazer pode o quê? Você pode você fazer pode o quê? Você pode um documento, um script, um script de coisa que você tem que fazer antes fazer de botar um roteador, um roteador no ar. E toda vez e que você descobrir uma nova vulnerabilidade, você muda o seu script para sempre atualizado e toda vez que comprar um novo não vai te dar problema. Por fim, aqui, Por só, fim para, aqui, não só para não me alongar, perceba que essas, perceba medidas, que essas medidas aí de hardware que eu falei para roteadores, falei roteadores né? muitas delas muitas servem, delas também servem para, para, usuários também para, para usuários comuns. comuns. E a, e a gente precisa pensar também, pensar também em proteger os, os usuários, usuários da, nossa da, nossa da nossa rede. Porque, afinal, porque, afinal se, se eles também são, eles invadidos, são invadidos, isso vai prejudicar, isso a, nossa vai prejudicar a nossa rede. Seja porque ele, ele por, virou ali uma botnet, e depois, que ele, depois vai ele vai estar participando de um ataque de negação, aquilo vai estar mandando um pacote, pacote, pacote na nossa rede, na nossa quem é um pacote inválido vai estar prejudicando outros, os outros vão ver aquilo, depois vão procurar a informação de vocês, vão entrar em contato com vocês, vai gerar uma dor de cabeça que não precisa. Então, a gente não passa só a proteger a nossa, a nossa infraestrutura como também tem que proteger os que nossos usuários. usuários. E, aí a, e aí a nossa recomendação dessa questão, dessa questão de hardware é, é de vocês passarem informações, passarem para, informações para os usuários. Para os usuários. E aí a gente, tem, aí a gente um tem um projeto chamado Cidadão na Rede, na rede que, a que a gente cria os videozinhos, videozinhos para vocês utilizarem né, né, de forma, de forma a, instruir a instruir os seus usuários, os seus sua usuários da sua rede. Então a gente, então, tem, a ali, gente tem ali, por exemplo, por exemplo a, verificação a verificação de dois, dois, duas etapas sendo explicadas, né, por, exemplo, é, por exemplo, também, também a, questão de, de a questão de gerenciador de senhas. De senhas. Então a gente fala, né, não, não, repita não repita senhas em diversos lugares, que se vaza em algum lugar. Todos os, Todos os outros sistemas, outros sistemas que, utilizam que utilizam aquela senha, está tudo, tá tudo prejudicado. Então, a gente, então, a gente traz informações, informações dessas questões, dessas aí, questões que aí que eu estou comentando, comentando tanto aqui para os administradores de rede, como também para os usuários, com usuários comuns. Porque ele também Porque tem, que ele tem que proteger o dispositivo celular dele, o notebook dele, notebook dele tudo ali que tudo ele ali tem que acesso à internet, internet na casa dele. casa dele. isso daí vai melhorar, daí vai melhorar também a nossa rede. Então, esse é, um então projeto, esse é um projeto, a gente tem a ele em inglês, inglês, inglês, espanhol e português, são videozinhos, são videozinhos curtos de 15, segundos, de 15 segundos, que vocês podem vocês baixar, baixar esses, esses videozinhos e mandar, e mandar para os, seus, os seus, clientes. seus clientes, e é todo gratuito. E, é todo gratuito. e o que, que a gente que tem que a gente também tem mais? Também é que, mais? que você é que pode você baixar, baixar esses videozinhos, esses videozinhos com o logo, logo da empresa de vocês. Empresa de vocês. Então, atualmente então, a gente atualmente tem mais, a gente de mais de 250 empresas, empresas participando, desse, participando desse, projeto. desse projeto, basta você, basta criar, você um cadastro, criar um cadastro, é gratuito, é gratuito. você pode abaixar ali, ali, acho que está um perto, tá um perto, perto de 80, 80 vídeos, tá? a gente, tenta, tá? a gente produzir tenta produzir um por, por semana. Um por semana. E e abaixar esses vídeos com o vídeo de, de vocês, mostrando que vocês apoiam vocês, aquela apoiam ideia, ideia, e trazendo e essa informação para o usuário, o cliente, cliente de vocês, isso, de vocês. isso, isso vai melhorar para todo mundo, vai melhorar, melhorar para vocês, vocês, vocês, vocês, vocês também. Então esse é um projeto então é um que, que a, a gente, gente criou, criou só que a gente gostaria que, gente que, gostaria que vocês, vocês abraçassem isso daí, com isso daí com comunidade, como comunidade, por isso que a gente traduziu para espanhol, espanhol traduzir para, para inglês. E é a gente e vê aqui que já tem mais de 250 instituições apoiando, instituições apoiando, então a gente pode então, a gente ver, até ver até governos apoiando, apoiando. Então, a gente, então, a gente então, vê aqui do, da, da, da Prefeitura de Fortaleza, de Fortaleza. A, gente a gente vê muitos vê do Brasil, Brasil, que é onde a gente, a gente tenta divulgar mais. mais, a gente gostaria aí de que vocês aí, da América Latina toda, como um todo, nos ajudassem participando desse projeto. É um projeto é um que a, projeto a gente está tentando, tá tentando trabalhar com trabalhar muito carinho a instrução de, um usuário, de, um usuário, de um usuário para melhorar, a rede, a, melhorar a rede como todos. Por isso que a gente, chama, aí que a gente de chama de, de cidadão, na, cidadão rede. na rede. É como ser é como um bom ser um cidadão, bom cidadão na, rede. na rede. Então, eu queria deixar então, eu queria aí, aí para vocês essa última vocês, ideia, né? ideia para quem puder nos apoiar esse projeto. Quando eu apresentei lá na Colômbia esse projeto, tivemos algumas instituições da Colômbia que já se inscreveram. E eu gostaria de ver mais gente, mais instituições participando. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, então, muito obrigado. Muito obrigado. Perguntas? Perguntas? Perguntas? Aguardamos un, un poquito para las preguntas, para que sean preguntas o de virtual. Sala, o Jordi Palet eh, no tengo una pregunta. Una pregunta? Eh, primero, felicitarte primero porque me parece que es una presentación tremendamente una presentación didáctica. Que presentación didáctica. Eh, eh, sí que quizás agregar Pero algo que se me ocurre que puede ser útil que que también para añadir a la presentación. Hay herramientas, por ejemplo, en Linux, Fade to Bank, que me parece que son tremendamente sencillas y muy útiles, no solamente para eh, mitigar posibles ataques, porque están verificando logs y, y detectando cuando, cuando alguna de las medidas que has propuesto fallan, pues evitar cerrando puertos o cerrando IPs, o bloquean, más que cerrando, bloqueando IPs concretas o rangos concretos, y además puede notificar incluso al, a través de, de una búsqueda automática en juiz al bufón de abuse del, del ISP que tiene esos IPs que se. Para que ah, estão bem, se as estão abusos, estão gerando Muito obrigado, Muito obrigado aí pelo comentário. A gente vai dar uma olhadinha. Como aqui tinha, Como aqui tinha um tempo há pouco de tempo de apresentação, sem, não mostrei uma uma nenhuma ferramenta, mas, ferramenta mas, agradeço mas agradeço o comentário. Há perguntas? Tem perguntas? Outra, Temos mais alguma? No, no painel de QA? Eduardo, eu é comentar, para comentar de, de, de, para perguntar, tem parte, que parte do, do conteúdo do Cidadão, Cidadão na Rede que está em Espanhol? Tem, tem sim, está tem, em, tá em espanhol e tem em inglês, inglês também. Então, aí vocês, então, aí vocês podem vocês baixar, os baixar os vídeos. Eu não expliquei, Eu não expliquei tudo, tudo. Os, os vídeos têm eles 15, 15 segundos, segundos né? porque, é, né? porque, é, uma porque é uma informação rápida. É a ideia é ser uma, propaganda, ser uma mesmo. Propaganda, Bateu propaganda mesmo, bater o Bateu olho aprender alguma, aprender alguma coisa. coisa. Mas, Mas dentro, do dentro do site existe, existe um texto explicativo, inclusive existem muitos links para aprender um pouquinho mais. Links voltados ao material do CertBR. Hola, qué tal, te saludo el Elías de Ecuador. Eh, nosotros estamos promoviendo buenas prácticas, promoviendo, prácticas, de... prácticas. De... Sobre todo lo e, sobretudo, o que você estava explicando é eh, eh, realmente sí, muito bom. Parabéns. Gostaria de, de, de, de, de saber se, na si raiz disso, há algo que diga que é, a través sobre de a segurança aplicada ao equipe. Eu vi Como muitas, si muitas no coisas no sobre segurança aplicada ao equipe, boas práticas, tutoriais, mas será que nos pode mencionar pelo menos em um cenário de um ESP, por exemplo? Então, quando a gente fala de medidas de segurança, são várias camadas. camadas né? Né? Essas daqui é essa é daqui é uma das camadas, camadas a da camada da parte de, de configuração. configuração né? Quando você está né? falando você tá aí falando de quando aí tem de quando tráfego de dados, de dados né? a, gente né? a gente pode pensar também pensar na questão, da na questão daí que daí estão que tá falando, falando tanto de, de negação serviço, de, de serviço, né? de como a gente pode utilizar com as comunidades e coisas mais. Aqui eu quis focar muito mais no hardening, que é mais simples. Quando a gente apresenta essa questão de hardening, a gente gosta de mostrar através do Kali Linux, e aí a gente mostra alguns ataques acontecendo e algumas. Nossos bloqueios a... sendo feitos sendo ali, feitos tempo ali real, em tempo por real, exemplo. por exemplo. A gente, a gente poderia mostrar ali na questão ali, de, de negação de serviço o que você que pode tu, tomar você de a... atitude, atitude naquele momento. Naquele tá? momento tá? Então é isso. Então começo. é isso. Obrigado. Vou dizimar. Obrigado. Obrigado. Muito Obrigado.